Olá, nossa saudação franciscana de paz e bem. Com frequência nos perguntam, especialmente nas no, no, nos dias de animação vocacional, qual é a diferença entre ser franciscano padre ou ser franciscano irmão. Veja, existem congregações religiosas só de padres como existem também congregações religiosas só de irmãos, como, por exemplo, os irmãos laçaristas, os irmãos maristas. Na congregação, ou melhor, na ordem franciscana, há espaço tanto para irmão como para padre. Inclusive, em nossa província, não existe distinção em nenhuma na formação se quer ser o candidato, se sentir chamado para ser sacerdote, padre ou irmão. São Francisco não foi padre. E quando ele e mais um grupo foi pedir a aprovação da ordem ao Papa, é, eram só ir, é, chamados irmãos. Mas é verdade também que desde o princípio, entraram padres na ordem franciscana, por exemplo, Santo Antônio. São Francisco já dizia não era padre, porque entrar na vida religiosa franciscana tem como primeiro objetivo, o ideal de vida, seguir Jesus Cristo segundo as pegadas de São Francisco. E... Mas todos têm, tanto o irmão como o padre, consagrar sua vida ou entregar sua vida a serviço de Deus. E tanto para o padre como para o irmão, há vários, variados e vastos campos de atuação dentro da Igreja de Jesus Cristo. E o padre franciscano precisa sim... É, frequentar os cursos específicos de filosofia, teologia, para poder exercer o seu ministério na administração dos sacramentos, na celebração da Eucaristia. E o, e o candidato franciscano irmão pode fazer cursos especializados para capacitá-lo melhor em seus serviços próprios, seja no campo social, catequético, o mesmo apostólico, na Igreja de Jesus Cristo. Isto é, resumindo e repetindo, ser franciscano é uma opção de amor, uma resposta de amor ao chamado de Deus, amor, e... Deus que chama, Deus, amor que chama para seguir São Francisco, e seja como padre ou como irmão. O importante é ser franciscano, seguir o exemplo do sempre jovem Francisco de Assis e assim espalhar a semente da paz e do bem no mundo de hoje. Você se sente chamado? Então venha, entre em contato conosco.